No ano de 2008, nós tivemos a publicação da Política Nacional de Educação Especial, em que orienta os sistemas educacionais na organização de serviços e recursos da educação especial, de forma a complementar o ensino regular sendo esta de oferta obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino a fim de implementar essa política nós temos em 2009 a aprovação do decreto número 6571 que trata das diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculado em classes regulares no atendimento educacional especializado. Neste decreto, nós temos explicitado o apoio técnico e financeiro da União aos sistemas públicos de ensino, nos estados, distrito federal e municípios, para ampliar a oferta do atendimento educacional especializado. O decreto esclarece em seu artigo 2º que o AE tem como função complementar ou suplementar, a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Esse tipo de atendimento se refere às atividades complementares à escolarização dos alunos público da educação especial, nas classes regulares. O atendimento também deverá ser ofertado em salas de recursos, ou instituições especializadas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos. Em resumo, percebe-se que, com este decreto, nós temos grandes avanços no atendimento da pessoa com deficiência no sistema educacional, com o intuito de melhorar cada vez mais o atendimento e possibilitar a efetiva inclusão destes alunos